Olá você da cidade de Palmas e região, convido a todos para participarem do curso sobre arrecadação, gastos e prestação de contas eleitorais no dia 9 de julho no Conselho Regional de Contabilidade na cidade do Tocantins. Você que é contador, técnico contábil, profissional da contabilidade em geral, venha se capacitar conosco, fazer um belo trabalho nas eleições 2020 e virar referência na sua cidade. Estamos te esperando no dia 9 de julho, na cidade de Palmas, Conselho Regional de Contabilidade do Tocantins. Nos vemos lá!